Tá bom, cara. Hoje eu vou voltar naquela praça porque. Eu vou, basicamente, juntar mais animatronics pra ver qual animatronic que vem, galera Mas, enfim, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo Pra quem não me conhece, eu sou o Gu E é o seguinte, galera, como vocês já viram aí na thumb, no título e no começo do vídeo Hoje eu vou, novamente, juntar muitos animatrônicos aqui no Minecraft E vendo o que vai dar, né? Eu não sei qual o animatronic vai gerar naquela máquina que eu fiz Mas é o seguinte, antes de tudo começar aqui Eu quero muito que vocês cliquem no gostei e se inscrevam aqui no canal se vocês não forem inscritos Porque eu olhei na minha estatística do YouTube Que basicamente, mano, muita gente que não é inscrita aqui no canal Está assistindo os vídeos e não é inscrita, mano Então se você é uma dessas pessoas que assiste o canal e não é inscrita o que você está esperando, mano Se inscreve aí que mantém muita aventura Vindo por aí E não se esqueça, mano, ative o sininho depois Porque tá sendo vídeo todos os dias Às 10h45, galera É um horário fixo que eu criei aqui Que tá dando certo e tudo mais pra mim, né Pra gravar e tudo mais Então, galera, é o seguinte Começando aqui Uma coisa muito top Ela já tá configurada, né, porque no dia Eu esqueci o pendrive aqui, então No pendrive, né, tem tudo pra funcionar aqui Que é só de animatronics, então, tipo no último vídeo eu pisei ele, isso aqui não foi meu DNA, né? Porque, né? Eu não sou idiota. Então deixa eu pegar aqui os nossos animatronics aqui. Já vamos começar aqui ó, com o primeiro animatronic do vídeo. Então, vamos ver qual que é esse animatronic, galera. É o Toy Bonnie. Olha que bonitinho, galera. Muito fofo. Morre. Ai, droga. Nossa, ele tira muita vida, velho. Vem, vem, vem, vem, vem. Obrigado, Claudio. Tá galera, vamos para o próximo animatronic Tá, como vocês vão Ele já caiu na máquina E já tá o DNA dele, ó Vamos ver se tá pronto aqui já, ó Ó, tá ficando pronto, já tá gerando aqui O nosso novo animatronic Que a gente vai juntar, galera Aqui temos um Freddy todo quebradão Deve ser, sei lá Vamos, Claudio, vem chamar só de Claudio, bonequinho Vem, vem Que droga, Dribble, drible driblai Ai droga, meu Deus, vai morrer, vai morrer, nossa, ele, você viu mano ele quase escalou ali, galera Tá, vamos para o próximo animatronic, ó, basicamente, mano, eu já vou tirar eles, porque o DNA deles já foram pro belelhão, né Deixa eu ver quem que é esse aqui, ah tá, deixa eu ver aqui, tá, agora temos o, o Bonnie todo escuro, não sei, deve ser outro animatronic esse aqui, tá Nossa! Caraca, só foi na boa, tá ligado? Deixa eu ver esse daqui, esse aqui é qual? Esse aqui é o bone que a gente foi, né? Tá, então vamos para o próximo, galera, que é o bone normal, né, galera? O Bonnie do FNAF 1, um, né? Que do 2 que não é, né? É meu Deus do céu, é ia morrer isso aqui, mano né? Tá, já caiu ali dentro. E agora, galera, o que eu vou fazer, mano? Eu vou pegar esse daqui guardar no baú, porque, né, vai que eu confundo os animatronics aqui, galera. Então, deixa eu tirar eles aqui Ai, merda. Ai, nossa, peguei ele bem na hora, galera. E agora vamos para o próximo, que é o Golden F Ei, meu Deus! Vocês viram? Bugou minha visão, mano. Meu, pai mano. Ha, ha, caiu! ha! Ha, ha, ha, ha. Ei, meu Deus. Tá. O próximo é esse daqui, que... Ah, mano, os caras demoram para bater, eu fico pensando... Cara de boa. De boa, mano. Caraca, mano. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Tonto. Os tonto. Ai! Meu Deus, ele quase voltou, galera. Tá, deixa eu pegar esses dois que O DNA deles já foram lá pra máquina. E ó, já tá gerando bem mais aqui, ó. O processo já tá aumentando aqui da nossa máquina, galera. Então, o próximo Animatronic é o Freddy que tá quebradão. Ma... Ah não. Ai, tá que susto. você sei que ele é pacífico, mano. ha. Ai, meu Deus. Foi mal, galera. Me exaltei. Tá. Vamos para o último que é este cachorrão aqui, mano. Que ele também é agressivo. Putz, véi. Putz, mano. Putz, mano. Ah, caiu os dois. Vamos matar, galera. Vamos matar esse daqui porque eles não merecem viver neste tipo mundo. Eu destruí a máquina, velho. Não, mano, destruir a máquina. sou muito burro. Tá, mas pelo menos o DNA dele já foram. Morreu. Tá. Os DNA dele já foram lá pra máquina e o nosso animatronic já já estará pronto, galera. Tá, eu tenho que ligar a máquina, senão não vai completar o processo, galera. Então deixa eu vir aqui, colocar essa redstone aqui. E pronto, galera, liguei a máquina. Cadê meu troço? Cadê meu troço? Eu sei, galera, eu no, no criativo, mas não pode, criativo não pode. Espera, sequestrei ele, galera. <risos> Brincadeira, galera. Bom, agora eu preciso só de uma... Não, cara, eu preciso de vários porque se nasceu um grande, aí já era. Então, o processo já foi concluído, galera. Deixa eu entrar aqui no PC para ver se já foi concluído. Sim, galera, já tá concluído o nosso processo aqui de criação de animatronics, galera. Então, esse daqui é o novo animatronic. Que gerou, galera. É um fox? É um fox, mano. Mulher... Eita! Meu Deus. Meu Deus. Ele é forte, galera. Ele é forte, ó. O cara precisa que ia é vir um gigantão, velho. Mas não veio, mano. Que bom, né? Porque senão ele ia matar a gente em um ritmo, mano. Porque os grandes são muito fortes. Mata. Mata. Mata essa feia. Como dizer, tipo, um... Uh! Vai, VP, mano. Vamos morrer, vamos morrer, vamos morrer, vamos morrer. Vou... Vai, vem aqui. Bom, galera, mas é o seguinte. Quem gostou desse vídeo e quem gostou do resultado, mano, já deixa o seu like aí pra mais vídeos de animatronics aqui no Minecraft, galera. Então, é isso aí. Muito obrigado a todos que assistiram esse vídeo. Não esqueça, mano, inscreva-se aqui no canal. Pra quem não for inscrito e ative o sininho das notificações Se você ainda não ativou E se você é uma das pessoas que assiste o vídeo E não é inscrita, se inscreva, mano Por favor, ajude o canal Porque a gente tá rumo a 300 inscritos O mais rápido possível aqui no canal, beleza? Então é isso, valeu bye. with the butter